Eu tenho procurado por uma skin de AWP, pro meu inventário, já faz algum bom tempo, não vou mentir, na realidade faz acho que um ano que eu tô à procura dessa skin perfeita. E durante esse último ano das skins do CSGO, eu vi muitos itens ficando estáveis no mesmo preço, outros itens subindo bastante e alguns itens em específico explodindo, né? Mas sempre que eu analisava gráficos de itens mais líquidos, eu via que eles não estavam subindo tanto. É claro, a maioria dos itens do CSGO estão valorizando, isso é fato. E com novos players chegando ao CSGO e com ele sendo também o jogo mais jogado da Steam, a gente tá vendo vários itens subir bastante de preço, itens que a galera sempre gostou como por exemplo aí, a M9 Bayonetta tá subindo muito, olha só esse gráfico que maravilha investir nesse item, e voltando então pro meu inventário, a minha missão aí de pegar uma Alp, começou quando eu vendi as minhas duas skins de Alp, numa só tacada, uma Alp Dragon Lore com o iBuy Power holográfico no scope e a Titan Medusa, skins que eu gostava bastante, mas que eu sentia que iam ficar paradas no tempo, questão de preço. E realmente eu tava certo nesse quesito. Essa Alp Medusa acaba de ser vendida. A mesma Alp que eu vendi um ano atrás e não valorizou praticamente nada em questão de um ano. Mesmo o Titan aplicado aí no scope da Medusa tendo subido bastante de preço. Isso acontece por um simples motivo. Apesar dessa skin ser muito bonita, ela não é tão desejada assim quando a gente começa a olhar para skins dessa faixa de preço. A gente tá falando aqui de mais de 150 mil reais. Portanto eu acabei vendendo essa Alp Medusa e eu falei pra para vocês no vídeo faz muito tempo que eu só vendia se eu fosse atrás de outra melhor e desde então eu tô indo atrás sem muita pressa também porque eu percebi que os melhores investimentos para se fazer no CSGO geralmente são PACAS e caça sempre a gente bate o olho em estatísticas de campeonatos recentes do CSGO aqui na HLTV por exemplo a gente vê que a arma mais utilizada durante o game é a AK-47 portanto eu sinto que um dos melhores investimentos para se fazer são a casas bonitas e desejadas mas passando aí para o assunto de eu não tá usando nenhuma alp no momento eu até tenho algumas AWPs Tipo essa aqui que eu cheguei a comprar recentemente, né? com verdadeiro E essa aqui que eu cheguei a craftar E também essa Lightning Strike aqui que tá parada no meu inventário Provavelmente eu vou vender Mas eu precisava mesmo focar agora em pegar uma Alp Com quatro adesivos no meu inventário E é sobre isso que eu vou falar com vocês hoje Parem, parem Um sacrifício por skins caríssimos Já não vale a pena Agora temos o K-Drop ah, ah, ah. K-Drop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 E bom, automaticamente quando eu vendi lá a Dragon Lore E a Medusa, a primeira skin que veio na minha cabeça Foi essa daqui, mano, eu pensei em comprar Uma WP Medusa com quatro Titans Não só pensei em comprar, mas foi atrás De vendedor e tudo mais Pra me informar quanto que seria o preço Dessa skin, eu não vou mentir que ter essa Alp aqui no meu inventário seria muito legal, mas Eu acho que não seria a Alp ideal Pra valorização ao longo do tempo Porque como eu vi que a minha Alp Medusa Ali com um Titan Scope não valorizou Nada em um ano, e a culpa com certeza não é Do Titan, sim da Medusa, né, porque a Medusa é uma skin que não sobe de preço, mano Então eu achei que talvez essa daqui seria uma escolha ruim Porque custaria mais de 100 mil dólares E eu não saberia se no futuro ela ia subir ou não de preço Então eu deixei um pouco de lado a Medusa Que eu sabia que eu ia ter que gastar pelo menos 120 ou 130 mil dólares pra adquirir E fui atrás da próxima ideia que eu tive no meu inventário Que seria a Dragon Lore com 4 Eye by Powers holográficos E essa daqui, eu conheço o dono, né? Um investidor multimilionário em skin CSGO. O cara tem muitos itens E ele me passou o preço preço dessa belezinha aqui na realidade ele me informou que seria a CO, né tipo assim a oferta máxima que ele tinha no momento era 203 mil dólares então estamos falando de uma skin de mais de um milhão de reais e realmente essa Dragon Lore custa um pouco mais do que a medusa ela é bem histórica assim tipo tá bom que essa medusa com quatro Titans é bem bonita e tal mas essa Dragon Lore com a tá power está com uma fama sensacional porque ela foi utilizada pelo Simple, pelo Monesy ela tem um float muito baixo também o que soma muito aí no momento, ela tá com o mones novamente, né? E ela tem o um float 0.00003, mano Somado aí com quatro amapowers holográficos Mas depois de pensar e pensar muito Eu vi que não ia combinar com nada no meu inventário Não combinaria com as minhas luvas Não combinaria com a minha faca Porque é basicamente dourado e vermelho, né? E todo meu inventário agora tá puxando pro azul, né? Todas as skins que eu comprei, basicamente Elas têm que puxar ou pro azul ou pro branco, mano E foi aí que eu pensei numa outra escolha, mano Que seria mais cara ainda Na minha cabeça ela seria mais barata, na realidade mas acontece que ela é mais cara, mano e estamos falando dessa AWP Gangnir com 4 Titans Na minha cabeça, era uma skin que custava cerca de 200 mil dólares Tanto que eu coloquei ela lá na lista das 10 skins mais caras do CSGO Como se fosse mais ou menos 200 mil dólares Mas eu fui conversar com o dono que... Meu Deus, fiquei preso O dono dessa skin que provavelmente venderia Na realidade só existem duas Porém aqui tem o um menor float Tá com o Sea Cat, Que é basicamente o colecionador mais mais rico da China e do mundo inteiro. E o outro é o Kupa, que eu tenho adicionado na Steam. Ele tá segurando essa Gangner já faz dois anos. Ele vai emprestando para alguns colecionadores amigos dele, mas ele tá com essa Gangner há dois anos no inventário. E, tipo assim, eu fui conversar com ele, já que eu conhecia de leves assim na Steam. Já tinha perguntado sobre algumas skins dele antes no passado. E acontece que quando eu mandei mensagem aqui na Steam, ele rapidamente me respondeu. E assim como o outro cara lá da Dragon Lore ele não me deu um preço, mas ele me informou uma oferta que ele já tinha coletado, e ele me passou esse preço aí de 265 mil dólares, na hora que ele falou esse preço, eu falei, nossa, mano, já entendi aqui que na realidade essa skin era mais cara do que eu pensava, por se tratar de uma skin nova, e uma skin que realmente combina demais, as cores da Gangnir casam muito bem com as cores do Titan, mano, e essa daqui é provavelmente muito mais cara do que aquela Dragon Lord ali, realmente, mas esse item aqui, mano, esse item aqui, ele basicamente custa quase que Todo o meu inventário num item só. Eu teria que dar mais ou menos a minha faca, a minha vulca e ainda completar um pouquinho com grana. Então eu pensei em uma segunda alternativa de AWP. E foi então que eu pensei nessa AWP Gangner, mano. Não comprei nada ainda, mas já estou conversando com alguns proprietários dessa skin. Eu achei muito foda. Gangner com quatro Titans. Não seria muito caro, não seria tão difícil de vender no futuro. Quando eu quisesse possivelmente trocar por uma op com quatro Titans. Existem cinco crafts. Que já tem quatro Titans e dois crafts tem um Titan só, mas isso aqui nem vale a pena. Essa skin aqui uma Gangnir sem adesivos nenhum, tá valendo mais ou menos 9 mil dólares. Cada um desses adesivos tá valendo 2.500 dólares. E possivelmente essa combinação agregue aí uns 75% de sticker price, mano. A tendência é só subir, né, mano? A Gangnir em si pode subir. Esse Titan também pode subir ao longo do tempo. Só que eu queria saber a opinião de vocês. E aí, o que, que vocês acham, mano? É uma skin massa, é uma skin que vocês não acham tão legal. Eu lembro que o cachorro craftou uma dessa no passado. Só que ele vendeu para um colecionador gringo Inclusive dá para puxar qual foi que ele vendeu Eu não faço a mínima ideia de valores Porque já faz bastante tempo Mas enfim, a gente tem uma .00 Essa seria a mais interessante Eu já adicionei o dono e falou que não quer vender Custaria aí pelo menos uns 70 mil reais para adquirir essa skinzinha pro meu inventário Possivelmente um pouco mais, né? Depende ali do preço do adesivo colado Mas digamos aí uns 70, 80 Talvez uns 85, 90 mil reais no máximo, né, mano? Mas a com o holográfico tá vendendo praticamente Por 100% do adesivo, mano É uma doideira Então galera, a gente se vê no próximo vídeo vídeo aqui no canal, não esquece de deixar um like e comenta aí a sua opinião, mano. Preciso finalizar o meu inventário, porque eu tô sem Alp, boa. E eu praticamente não tô jogando de Alp, quando eu jogo, eu pino. Tamo junto, até o próximo vídeo. Um abraço, falou!